Manifesto contra o trabalho, parte 7. O trabalho é dominação patriarcal. A humanidade teve de se submeter a provações terríveis até que surgisse o eu, o caráter idêntico, orientado para fins e masculino do ser humano. E é ainda alguma coisa desse processo que se repete na infância de cada um. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Dialética do Esclarecimento. 1944 mesmo que a lógica do trabalho e de sua metamorfose em matéria-dinheiro pressione nesse sentido nem todos os domínios da sociedade nem todas as atividades efetivamente necessárias se deixam comprimir nesta esfera do tempo abstrato por isso em conjunto com a esfera separada do trabalho e até certo ponto com seu reverso surgiu também a esfera do lar da família e da intimidade. Nesse domínio, definido como feminino, cabem as muitas repetitivas atividades da vida do dia a dia, que quando muito só é, excepcionalmente, podem ser transformadas em dinheiro, desde limpar a casa até cozinhar, passando pela educação dos filhos e pelo cuidado dos idosos, até o trabalho do amor da típica dona de casa ideal, que retempera o seu marido trabalhador, quando chega em casa esgotado, e lhe recarrega as energias afetivas. A esfera da intimidade, enquanto o reverso do trabalho, é portanto declarada pela ideologia burguesa da família como esfera da vida própria, embora na realidade seja a maior parte das vezes apenas um inferno na intimidade. De fato, não se trata da esfera de uma vida melhor e verdadeira, mas de uma forma igualmente limitada e reduzida da existência que simplesmente se apresenta afetada pelo sinal contrário. Essa esfera é ela própria um produto do trabalho, dele separada, é certo, mas na realidade só existente na relação com ele. A sociedade do trabalho nunca teria podido funcionar sem esse espaço social segregado, que é o das formas da atividade feminina. Ele é o pressuposto tácito de uma tal sociedade e, simultaneamente, o seu resultado específico. O mesmo é válido também para os estereótipos sexuais, que foram sendo generalizados no decurso do desenvolvimento do sistema de produção de mercadorias. Não é um simples acaso o fato de a imagem da mulher como um ser submetido aos impulsos da natureza, a irracionalidade e as emoções, se ter tornado um preconceito generalizado, precisamente em conjunto com a imagem do homem de trabalho, criador de cultura, racional e com o domínio sobre si. E também não é o um acaso que a autodomesticação do homem branco para as exigências do trabalho e da respectiva administração estatal dos indivíduos tenha coincidido com os séculos de feroz caça às bruxas. E também a apropriação do mundo pelas ciências naturais, cujo início ocorre em simultâneo com esses fatos, foi na sua raiz contaminada pela finalidade autotélica da sociedade do trabalho e pela sua atribuição de papéis sociais em função do sexo. Assim, o homem branco, para poder funcionar sem atritos, expulsou de si todos os sentimentos e necessidades emocionais que no reino do trabalho só representam fatores de perturbação. No século XX, em especial nas democracias fordistas do pós-guerra, as mulheres foram sendo introduzidas de forma crescente no mundo do trabalho, mas o resultado foi apenas o surgimento de uma consciência feminina esquizóide pois, por um lado, a introdução das mulheres na esfera do trabalho não podia trazer uma libertação, mas apenas a mesma submissão ao ídolo trabalho, idêntica à dos homens. E, por outro lado, mantendo-se intocada a estrutura da dissociação, também a esfera das atividades definidas como femininas permaneceu fora do âmbito oficial do trabalho. As mulheres foram, assim, submetidas a uma dupla carga, e expostas a imperativos sociais totalmente contraditórios. No domínio do trabalho, ficaram até hoje esmagadoramente relegadas para posições mal pagas e subalternas. E não serão de certo as reivindicações conforme ao sistema, a luta por cotas destinadas às mulheres, ou por igualdade de oportunidades, a mudarem seja o que for. A deplorável visão burguesa de uma conciliação do trabalho com a família deixa intocada a separação das esferas do sistema de produção de mercadorias, e com ela a estrutura de dissociação sexual. Para a maioria das mulheres, tal perspectiva é simplesmente invivível, e para uma minoria de mulheres mais bem pagas, transforma-se num posicionamento pérfido, fazendo delas vencedoras no âmbito do apartheid social, exatamente na medida em que podem relegar a casa e o cuidado dos filhos para empregadas mal pagas e naturalmente do sexo feminino. Na sociedade global, a sacralizada esfera burguesa da chamada vida privada e da família é na verdade cada vez mais esvaziada e degradada, porque a usurpação por parte da sociedade do trabalho exige a pessoa toda, total sacrifício, total mobilidade e completa disponibilidade de tempo. O patriarcado não é abolido, apenas se torna mais selvagem na crise inconfessada da sociedade do trabalho. Na mesma medida em que o sistema de produção de mercadorias entra em colapso, as mulheres vão se tornando responsáveis pela sobrevivência em todos os planos, enquanto o mundo masculino prolonga em simulação as categorias da sociedade do trabalho.